Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu sou o Nobre. Meus amigos, vamos para mais um vídeo aqui de gameplay de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim, galera. Mais jogabilidades aqui maravilhosas Dessa vez o nosso querido Justin Wong Que teve acesso aí ao jogo E postou um vídeo gigantesco lá no canal dele Que eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado Pra vocês darem uma conferida lá depois no canal do cara Se inscrever lá, deixar os likes nos vídeos e tudo mais E nós vamos aqui assistir algumas lutas que ele fez né Justin Wong é um cara que pô todo mundo conhece né pelo nome Jogador profissional de Street Fighter E entre outros jogos há muito tempo Então o cara manja da parada, saca? E nós vamos fazer aquela narraçãozinha assim de leve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 Todo pra vocês, na verdade esse resto né Então na live de hoje, a gente vai fazer live hoje por volta de 7, 7 e meia da noite Nós faremos mais sorteios de ingressos da Brasil Game Show pra vocês Não percam, beleza? Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela Pra gente poder começar a ver essas partidinhas aqui Já estamos aqui devidamente preparados numa luta que ele vai fazer Ken contra Ken Lembrando que como o Jay Wong bota aqui também né Ele é o Player 2 nessa luta que ele vai fazer E depois dessa luta que é uma só, a gente vai pular pra um ponto aqui Onde ele vai enfrentar a CPU no nível 8, galera Só pra gente poder sentir a parada Então, sem mais delongas, pessoal Bora lá ver qual é Começando aqui a lutinha Ken contra Ken Justin Wong no controle 2 Tem até o ícone dele ali, o logo no caso, né? Ó, já começamos ali já A CPU conseguiu o Polo Hadouken Já mandou um combi ali com Drive Rush Drive Rush também por parte da CPU, mano Tá ficando esperto esse negócio aí, ó Mandou o Hadoukenzão Já conseguiu lá um counter com o Shoryuken na voadora Já tá colocando o J-Wong na parede Ele vai fazendo uns chutinhos baixos ali Poder tentar alguma coisa Já fez um cross-up lindo a CPO ali Com o Tatsu dando um combo de 6 hits Ó, já mandou mais um combi ali, o Jay Wong também, não deixando barato, colocando a CPU no canto. Meu Deus do céu, mas a reação tá incrível. Um Jirai Ki, que é Jirai Ki, que eu acho, né? Aquele chutinho que ele passa pro outro lado ali, já emendando. Defendeu super bem o Just Wong, aproveitou ali a falha da CPU, que ficou negativa. Drive Parry, mas não conseguiu a conversão completa ali a CPU. Eu tenho que ficar prestando atenção nas roupas do Ken pra não confundir quais Ken são ali, então. Na verdade, não é CPU não, galera. Eu tô falando tudo errado aqui, foi mal. Essa luta é player contra player, tá? Essa luta aqui. CPU vai ser depois. Então assim, quem tá lutando contra o Justin Wong joga muito bem também, saca? Então desculpa aí, perdão, é que eu falei o negócio do CPU no início e já tava pensando nisso, ó Já tá colocando aquela pressãozinha ali, Justin Wong já vai pra cima com o voador, já manda aquele drive rush ali Cara, não fez o combinho, mas deu aquela enganada pra poder fazer o agarrão Defendido o agarrão ali também por parte do Justin Wong em cima do player 1 vai fazendo aquela pressãozinha, Hadouken que amplificar ali poder ficar positivo e não ser punido. Mandou um golpe uns golpes baixos ali, mandou o dashzinho para frente com um chute forte, mas não conseguiu emendar o combo. Deu aquela paradinha com um soco fraco. Muito foda, né, mano? Aquele dashzinho para frente do Ken, que a gente até fez no vídeo do move list, se vocês não viram, cara, o vídeo de move list completo do Ken que a gente fez. Quando ele vai fazer o dash para frente, aperta o soco fraco, ele não faz nada, ele simplesmente interrompe o dash, entendeu? Isso pode enganar pra caramba, ó. Já mandou ali o Justin Wong um combaço com o Drive Rush ali, rapaz. Já colocando seu oponente no canto, fazendo aquela pressãozinha. Cross-up não deu muito certo, o cara tava muito esperto ali. O já tá trocando de lado igual o louco. Ele, Justin Wong, aproveita a oportunidade não consegue enca encaixar o Jinrai Kick. Gente, se eu estiver falando o nome errado, vocês me corrigem, viu? Vamos lá. Conseguiu ali um confirm com... Nossa, que combaço, velho. Conseguiu um confirm ali com um golpe baixo, deu drive rush, mandou o combo e um super arte nível 2 para poder arrancar aquele HP delicioso. Mas o Justin Wong agora está sem barra de drive, cara. Deu burnout ele agora, tem que estar numa situação complicada, ele sendo pressionado no canto, sem recursos de defesa ou ofensivos. Mas aproveitou muito bem o agarrão no final para poder levar essa luta. O Justin Wong, cara. Mandou super bem, cara. super bem. Lembrando que o Justin Wong, como ele diz aqui no vídeo, ó, ele é o player 2, ó, J Wong P2. Então ele é o Ken de branco, né? Ó, já tá mandando aquela pressãozinha ali Mandou o dashzinho pra frente com um soco forte Já fez aquele wake-up Shoryuken Ele poder sair da pressão, seu oponente Excelentes parrys ali Cara, o parry no Street Fighter 6 parece que não vai ser uma coisa tão vantajosa assim não, hein? Se não for perfeito, no caso Deu um drive rush ali, conseguiu emendar um combo Drive parry perfeito, não conseguiu Aproveitar a oportunidade, o oponente do Jay Wong Já tá ali no cantão, já conseguiu um Shoryuken Com o Hadouken amplificado ali Tentando sair do canto de todo jeito, já mandou um drive rush ali super bem defendido pelo Justin One. que mete uma bica na cara do oponente e fecha mais um round para si. Muito bom, mano. Muito bom. Ó, já começou com o Hadouken ali já... Muito bom, a bica por parte de Justin Wong, eles vão se observando, vai pra frente ali com o dashzinho do Keno, com o soco fo chute forte, mandou Hadouken, J-Wong vai se aproximando, mais um parry perfeito e não consegue aproveitar a oportunidade e vai ser punido lindamente ele agora com um build de 4 hits, não conseguiu aproveitar a oportunidade de poder emendar um Shoryuken depois do Tatsu, já vai botando a pressão ali no seu oponente, tentando sair de todo jeito, mas o J-Wong é esperto, indo pra frente, pra trás e trabalhando o se poder pegar um whiff do seu oponente, né, o oponente já vai aproveitando a oportunidade também, botando a pressão no J-Wong. Ó, oh, já conseguiu um golpe baixo com confirm e um super arte nível 1, rapaz. Poder sair desse canto ali e ter uma boa vantagem de vida, né? Situação complicada pro oponente do Wong, que Vai fazendo chutinhos ali, controlando espaço, esperando a oportunidade. E o chutinho fraco acabou pegando no final pra poder selar o destino do oponente do Je Wong. E vamos para mais uma luta, mano. Para tá louco, hein? Vai mandando os Hadoukens ali. Mandou aquela voadora. Olha aí, rapaz, ó. cop baixo controlando espaço ali só no futs, Mandou uma rasteirinha muito bem colocada ali. O oponente J-Wong. Consegue um combo. Não consegue completar ali, rapaz, o seu ataque especial em duas. Que, na verdade, são três fases, né? Que tem esse ataque dele, se eu bem me lembro. Vamos lá, já mandou ali o chutinho. J-Wong defendendo super bem. O oponente vai fazendo uma pressãozinha. Consegue um belo agarrão ali agora, enganando no combo. Deu o dashzinho pra frente. Eles estão cancelando dashes ali agora com soco. Com chute fraco, hein? Ó, oh, já conseguiu um drive, um drive Rush, tem é hora que eu confundo os nomes aqui, com um combinho ali colocando seu oponente no canto. Conseguiu um belo combo também com o Drive Rush depois de um soco ali no Hit confirm Ó, oh, já vão trocando golpes ali os dois oponentes, vão esperando a oportunidade perfeita. J-Wong não conseguiu aproveitar, mais um Drive Rush ali agora não conseguiu mandar um golpezinho em seguida e o J-Wong aproveitou essa oportunidade para poder fechar mais um round para ele, rapaz. Vamos lá, já começou na voadora, defendendo super bem. Trabalhando foots ali, esperando a oportunidade perfeita. Alguma abertura do oponente. Mandou um drive rush ali o j Wong em cima do drive rush do cara também ali, que, não, que acabou não aproveitando a oportunidade na real, né? No final das contas. Ó, Jirai Kick ali acontecendo. Na verdade, eu tava falando errado. Essa voadinha do Ken que ele dá pra cima, assim, não é o Jirai Kick. O Jirai Kick é aquela sequência de chutes que ele vai rodando o corpo. Aquele negócio é flying alguma coisa, eu não lembro o nome. Tava falando errado do início mesmo, então. Vamos lá, já conseguiu um belo combo aí com o um Drive Rush e Jinraiki, que, ele que acabou não pegando os últimos hits ali. Foi de fogo amplificado, rapaz. Aproveitando as vantagens do dash do Ken. Deu burnout ali, ali no final das contas, né, nessa luta. Mas ele conseguiu fechá-la antes que o oponente pudesse aproveitar a sua vantagem de burnout do Ken. Muito bom, mano, muito bom. Vamos conferir algumas lutas aqui agora, pessoal, ó Do Jay Wong contra CPU, cara Jay Wong aqui novamente como Player 2, tá? Então ele é o Ken Branco Ó, já começou super bem aproveitando a oportunidade ali com o Shoryuken. Shoryuk não, né? Com aquele chute voador dele lá que eu esqueci o nome ali agora Ó, CPU não deixa barato Já tá colocando o Jay Wong no canto Aproveitou um belo cross-up ali, mas não conseguiu emendar o combo Ó, CPU trabalhando ali no foot fra uh, chutinho fraco ali trabalhando espaço também só nos futes ali os dois CPU aproveitando super bem a sua oportunidade ali com, Consegue um combate em cima do j Wong Que fica numa situação complicada Lembrando que a CPU, mano, nos níveis mais altos É que nem o um instinto superior ativado Ele prevê tudo que você vai fazer Essa bagaça Ó, oh, mandou um jingai Kick ali, rapaz Que acaba fechando a luta CPU cabulosíssima Vamos lá já mandou um Drive Rush ali, prontamente defendido pelo Jason Wong. Mais um Drive Rush, vai só queimando a barra de Drive CPU, hein Mandou um belo antiaéreo ali Ó, com baço agora do Jay Wong aproveitando a oportunidade do um Hit conforme com o Drive Rush A gente tá vendo aí muitos usos de Drive Rush, hein, cara Dentro dos combos, isso é uma parada que vai ser muito recorrente, né No Street Fighter 6 quando ele sair né? e, Inclusive na Beta que chega agora em Outubro Mandou um belo Drive Impact ali, mas não conseguiu aproveitar a oportunidade completa. Conseguiu um combaço ali em cima do Perry do da CPU, né? Que foi perfeito, mas também não conseguiu aproveitar o resto da sua vantagem no caso. Tomou um drive impact agora de volta, hein? Hum, Jay Wong vai sofrer, ah, oh, rapaz! Foi um Critical Art, na verdade, mano. Meu Deus do céu. CPU conseguiu encaixar muito bem esse Critical Art ali. Mandou-lhe um Drive Rush. Enganou muito Justin Wong agora com aquele golpe baixo que pegou ele totalmente desprevenido, cara. Se a gente não ficar esperto, mano, nesse Drive Rush... Hum... Porque você tem várias chances de... Ofensiva com o Drive Rush, por assim dizer, né? Você pode fazer o Drive Rush e partir para um agarrão. Fazendo o inimigo pensar que você vai bater e ele vai defender. E você pode ir com golpe baixo, você pode ir com golpe alto Utilizando as opções que o Ken tem, sabe? Então tem muita coisa interessante pra você usar em cima do Drive Rush A partir dele, né, vamos dizer E o nosso querido Justin Wong, que tá numa situação complicada Consegue uma pequena reação ali agora, não consegue o completo E foi pra vala, mano Acabou tomando um combaço ali com o Super Art nível 1 para poder selar esse primeiro round aí para o CPU Nossa, o CPU é cabulosíssimo, hein, mano? E o J1 joga pra caralho, vocês estão ligados Situação complicadíssima pro lado dele aí. Ó, vamos lá. Sendo extremamente pressionado ali. Conseguiu interceptar a voadora. Já mandou ali aquele Jirai Kick com um golpe baixo. Mandou um Drive Impact prevendo ali o ataque do J-Wong. Já mandou um Shoryuk amplificado. Situação complicadíssima pra ele ali. Sendo extremamente pressionado pelo, no canto. O CPU preveu o, o próximo ataque dele. Mandou um golpe baixo e selou esse round, mano. Meu Deus, cara. CPU nível 8 tá, tá cabuloso, hein, gente? Pensa, mano. PINÇA! Vamos lá, deixa eu botar um pouco mais pra frente aqui pra gente poder ver só a próxima luta, galera, pra gente poder fechar e não ficar muito longo. Galera, se vocês curtirem esse vídeo aqui que eu trouxe, com a narração e tudo, né, a gente observando mais os gameplays, inclusive da CPU contra um jogador mesmo. Deixa o feedback aqui embaixo, mano. Tipo assim, ó, oh, traz mais vídeos assim, faça mais vídeos na RAM, essas coisas, que aí eu trago mais vídeos. Pô, o vídeo do J-Wong é gigante. Tem muitas lutas interessantes aqui pra gente poder conferir junto. Então, se vocês gostarem, deixa o feedback aqui embaixo. Enquanto isso, o J-Wong vai apanhando ferozmente pra CPU, que acaba levando o primeiro round aí com o combate e o super arte nível 1. A situação complicadíssima, mano, pro Justin Wong. Complicadíssima. Ó, CPU ali agora consegue um golpe baixo, não conseguiu a conversão completa, defendendo super bem a CPU, defendeu o que ali, interceptou o golpe aéreo, vamos lá, já mandou um Drive Impact lá, prevendo o ataque do Justin 1 que está sem barra de Drive, mano, agora complicou de vez, tá com Burnout, sem recursos ofensivos e defensivos, aí a CPU vai aproveitar mesmo, já tem o Instinto Superior ativado naturalmente. Vamos lá, vai tentando de todo jeito ele ganhar tempo enquanto sua barra de drive se recupera, já consegue um combate a CPU, coloca o Justin Wong no canto, excelente agarrão ali agora, mantendo ele novamente no canto. Vamos lá. Interceptou ali, mandando um Tatsu em cima também. Tentou agarrão, muito bem defendido pelo Justin Wong. Consegue uma bica. A barra de drive voltou no momento que ele toma um chute no dedão do pé, mano. É, rapaz. Muito, muito complicado. Muito complicado mesmo. Manos, eu vou fechando o vídeo por aqui, pessoal, pra não ficar muito longo. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse gameplay trazendo pra vocês, né, mais partidas aqui dos, dos lutadores, né, que a gente viu, nessa, que a gente tá vendo nessa nova build, do Justin Wong jogando, né, eu vou deixar o link, inclusive, do canal dele aqui embaixo no comentário pra vocês darem uma conferida lá. Espero que vocês tenham curtido aí também mais essa narração, mano, porque tem algumas pessoas que realmente curtiram a forma que a gente tá narrando aqui, pá. Pra... Então, se vocês gostarem mesmo, se vocês estiverem curtindo, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente traz mais vídeos com gameplays. Tem, cara, tem muitos vídeos de gameplay que eu tenho separado aqui de personagens, Gile, Jury, Kimberly, pra gente poder trazer e narrar pra vocês. Então deixa o feedback, eu vou adorar ver os comentários de todos. E não se esqueça novamente é de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais e é? fuemos, meus amigos.